A Alexandre Grau, se a Alexandre dorme bem, a Ana tem tipo os pesadelos, pá, os pesadelos vão, ficar mais, vão ficando mais, mais intensos, mais realistas, mais afetam na mais. Tu consegues fazer este tal trance, mas no meio desses sonhos que tu tens pá, parece que há ali partes que, estão, são, que levam um twist e pronto, não é tão, tão efectivo como se estivesse mesmo a dormir, mas pá, notas que há aqui uma disrupção qualquer. Vocês não identificaram a, a espada, não fizeram isso a do de Ah, ok, mas short sword, é, mas mais, short um, short mais. sword mais um. Ah, short mais um. a gente está-me a aproximar lentamente do gás e eu estou a ouvir a a rir-se assim, assim tipo, a fazer este riso atrás. Pensei, What the fuck, é este enviador? <risos> <risos> coitadinha. Está yeah, tá tão traumatizado, coitadinha. <risos> ok, então vocês vão se aproximando. Yeah, uh, yeah, até já, que é... começam a conseguir ouvir. E está tipo a falar sozinho, vai falando em Elvis e Undercoman assim, de alguma forma, tipo, intercalado. Por acaso, não tens... É eu. Por que eu fiz estamos aqui no meio do sol, puto. Tens cerveja. e Tipo, o gajo está a buscar os olhos bem rápido, assim como se estivesse a ressacar. A gente mal tem comida quanto mais bebida, what the fuck. E o gajo começa a bater assim na cabeça. What? What? O que é que se passa aqui? Sempre. A cerveja, meu, a cerveja dá esse efeito. <risos> ya, yeah, bebe menos, meu. Bebe yeah, menos. Meu E o gajo passa? Quando ele está a ir, eu só: diz-lhes que o choro manda beijinhos. Causar mais choro. right. Vem da parte do choro. E o gajo começa a correr, boeda rápido, tipo, a fundo. Vocês veem, tipo, uns cogumelos, boedas gigantes. Boedas gigantes. Parece quase uma árvore. Pode. É só um cogumelo tem quase 30 ou 40 de fita de altura. Ah, a gente pediu utilizar as nossas armas, as que já temos e que são cortantes, para poder, eventualmente, cortar uma parte dessas que seja cortiça. A partida será arredondada, porque eu disse que era a parte de cima. E podemos fazer um shield. Equipamento. Eu penso que a Alexandra, pelo menos a gente arrasta lhe um bastãozinho, se conseguirmos. Um quarter staff, é. Que Sim. ela pode, na boa, usar aquilo, bater com aquilo. Com um, dois cortes, sabe, a tá é, é e a Gillian assim com a faquinha dela. A Gillian é especialista em cortes. É, é uma cara. Sim, vamos assumir Então, queres que eu ajude? Não, não, quero, quero que sejas tu a, a esculpir aí uns, uns, uns pukerzinhos ah, a partir okay. da, da coisa, e eu ajudo-te a ti, e tu tens vantagem Olha, podemos fazer uns espetezinhos um, para quê? Imagina que chegamos a um sítio que tem uma espécie de, de falésia e que temos que subir ou descer. Se tivermos vários uh, uh, tipos de espete, com quase como se fossem pregos grandes, daqueles de fazer escalada, podemos pôr vários e, e, e ir subindo e escalando com mais facilidade. Ok, e, ok. a gente fazer isso com vantagem. Eu penso que pode ser, mas isso devia, deve ser a última coisa que a gente tenta, porque depois estamos aqui a perder muito tempo, ok? Portanto... Pois, também tem que chegar com isso. Uh, e, entretanto, vocês caminham durante mais um par de horas até que começam a chegar a uma zona que tem umas características ligeiramente diferentes do habitual. Mas é o suficiente porque tu veres que... Sim, é, hum, é o suficiente. De, de alguma forma, parece que Deixa eu aqui começar a estar assim mais ou menos coberto de teias de aranha. Já, tenho... já dei teias de aranha, ainda estou a gostar muito da piada. Ok. okay. O Sari então, faz, faz um dancing lights para a gente conseguir ver. Com essa luz, pá, são teias de aranha, não é? Com as duas facas, começam yes. a desbravar e vocês conseguem tipo, passar quase uma milha, 700 ou 800 feet. Pá, e vocês vão sempre a andar bem em um ritmo que já parece mais ou menos normal. Começam a ver aqui movimentos. Espera que a luz volta lá, para tu veres bem. Aparentemente na viste. Vou <risos> fazer um Cause fear na primeira. Wisdom saving throw, senão fica com medo de mim. Boa! She's frightened. E ela o porque ela quer comer, mas não quer morrer acima de tudo. Ah pois. É bem. <risos> É ponta sim, perto sim. Podes mudar o nome disso? Sabes, é? Decidir como é que o teu Kenku ataca, pode ser tipo uma picada por Ah. Comigo. Vale um é. Uma patada. <risos> yeah, uma boa patada. Uh, falha um ataque, falha o primeiro, acerta o segundo, okay. seis pontos, tá? ela vai tentar fazer-te uma coisa a ti, vai tentar fazer o -te web. Um... Uh -huh. Ah, início se certo ou não, não se engana. É ah, eu não sei o que delícia, eu do caralho. Fui escrito. Ela me o meu elf E eu escrevi isso. Não tenho nem esse dia E, de repente, é vocês, vocês veem que a Karen está dentro de um gatuno. Estou dentro de um casulo. Um, um Sim. Sabes como é que é Casul? É conchinha, mas é caminhoca lá dentro. A Jillian puxa daquela espada esverdeada com a aranha e dá uma facada nesta aranha e a aranha faz. e. Contorce todo e cai. Vocês acabaram de matar. Eu penso que, aliás, a Gilena até tira tanto prazer. A Gilena, isto não vai impedir enquanto a gente vai, vai ver se a Karen está bem, a Gilena está -se a se divertir em cima do cavalo. Yeah, but, but, but, but, but.